Ah, meu karma. Vou nesse lugar. Sei lá. Parece que tempo por aqui não existe. Muito estranho. Nessas ruas vazias, escuras, castigo é ver os mesmos picos sombrios Lugares estranhos, momentos vividos, memórias, inconvenientes, perigo Sua mente é um labirinto e a praia é o deserto Lembranças se confundem com areias que mudam de lugar Pode ser que os amigos não estejam por perto Mas pra compensar, a vida vazia tem a companhia do mar Os anos não passam, eles nadam e nadam e afundam No vasto oceano águas de março eles sujam e vazam e voltam piores no outro ano sou mal encarado sou daqui sou nativo cuidado onde larga seu lixo seu lixo sonoro destrói meu sossego minha paz não esperem em hospitalidade de mim animais é verdade sou tipo um fantasma nessa cidade vou me jogar antes que seja tarde talvez um dia eu volte quem sabe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 Como que essa maesia te dá é incerto Depressão na certa, suicídio ou infarto Preso nesse quarto, sem dinheiro, fazendo rima Quero dominar o mundo e visitar minhas primas Consertar minha moto velha antes que ela enferruje Comprar um notebook novo pros rap que surge Gravar mais uns 10 cd solo independente Fechar com os mais foda da cena underground Mudar de habitat, não sei se consigo Mas essa é a visão que vai ter se trombar